Então se você tem MetaHero aí na corretora Você pode enviar suas meta hero aqui para a Metamask Para sua Metamask, tá? Você envia suas... Eu guardo as minhas MetaHero aqui na, na Metamask Então se você não sabe como criar uma Metamask E adicionar a rede da Binance Machine Vou deixar aqui um card, tá pessoal? Para ajudar vocês como fazer isso Que é a forma que eu uso para guardar minhas MetaHero Então eu venho aqui, ó é, Meta Hero, você vai vir aqui ó, depois que você criou a carteira e adicionou a rede da Binance Machine, você vem aqui ó, é, no Coin CoinMarketCap, é, Meta Hero, e aqui pessoal, você vai fazer o que? Você vai vir aqui ó, e copiar esse endereço aqui ó, copia esse endereço aqui para adicionar o token Meta Hero aqui dentro, tá? Ó, no caso a minha já tá ó. Então eu não preciso adicionar, mas aí você que ainda não está, você vai fazer o seguinte, ó, você vai descer até aqui, ó, importar token, aqui você vai colar esse endereçozinho aqui que você acabou de copiar aqui na CoinMarketCap, aí aqui pessoal, vai mostrar ó, o símbolo né, do token, ó, aqui está dizendo que já foi adicionado, por isso que não vai dar, aí você coloca aqui esse endereço, já vai puxar os dados e aí você adiciona o token, Aí, após você adicionar o seu token, você copia esse endereço aqui, ó. Vai na sua corretora e manda seus tokens para cá. Para sua carteira, para guardar. Lembrando que é usando a rede da Binance Smart Chain, tá, pessoal? BEP 20, ó. BEP 20. Você não usa a rede da Ethereum ou outra rede. Você vai usar a rede BEP 20, ó. Porque você adicionou o token na rede BEP 20. Então, quando você for lá na... Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Vou entrar aqui na Gate.io. É onde eu compro minhas MetaHero. Se você não sabe como comprar meta MetaHero aqui na Gate.io, vou deixar aqui um cardzinho aqui mostrando como que eu compro minhas MetaHero aqui, tá? Então, olha só. Você vai vir aqui em um wallet. Levantar aqui na Gate.io, né? Pra sacar é levantar aqui na Gate.io, Aí vocês vão ver aqui, pessoal, vou entrar aqui na minha moeda MetaHero, eu tenho algumas MetaHero aqui também. Aí eu entro aqui na Meta Hero. isso transferindo da corretora para para minha carteira, né? Não quero deixar minhas MetaHero aqui na, na corretora, quero guardar na minha carteirinha. E aí, ó, pessoal, vocês podem ver que a MetaHero aqui na, na Gate.io usa a rede, BEP20, aí você seleciona, tá? Aqui é um aviso para você ter bastante cuidado que tem que usar a rede BSC, viu? Porque ó, Meta usa a rede da BSC. Aí você vai pegar aqui o seu endereçozinho aqui, ó, da da sua MetaMask, copia aqui, ó, e você vai colar aqui, ó, certo? Cola aqui, ó. Aqui você pode dar uma descrição, dizer assim, ó, é carteira Meta para você saber para onde é que foi e aqui você diz o montante ó vamos colocar só 1400 aí, ó, 1472 que o resto é, é, é pingado né então vamos lá aí aqui eu coloco minhas palavras-chave e clico em enviar e aí é assim que eu faço para mandar as minhas meta hero para minha carteira meta certo tá aqui ó algumas e aqui eu comprei mais ontem comprei a 11 centavos ela já se valorizou aqui né hoje então, se você não sabe como comprar suas Meta Hero, eu vou deixar um cardzinho aqui, ó. Como comprar Meta Hero aqui na GateO. Tem um link na descrição para você se cadastrar na GateO, tá, pessoal? Então, pessoal, o vídeo de hoje era esse. Eu espero ter ajudado vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau. Fui!